Mais uma vez, na temporada 2022, a Ferrari entregou o mel numa corrida onde liderava e caminhava para a vitória. Charles Leclerc errou, bateu sozinho e saiu zerado na França, cedendo a vitória ao grande rival. Com a diferença em 63 pontos, é hora de perguntar, acabou a briga pelo título da Fórmula 1 2022? Já é de Verstappen? Foi assunto no Paddock GP desta semana. Então eu olho para a câmera nesse momento. Ó, oh, amigos, o Campeonato 2022 da Fórmula 1 acabou, Gabriel Curti? O Campeonato da Fórmula 1 não acabou. É, eu, não, eu não falaria isso porque eu não quero, em primeiro lugar, eu não quero perder a audiência, tá? Vou ser bem sincero aqui, eu não quero é, jogar a nossa audiência longe, não, então eu não diria que o campeonato acabou. É, mas eu tenho que ser honesto com a nossa audiência, que tá sempre tão fiel conosco e que adora a Fórmula 1, é, que ficou que tá cada vez mais difícil, né? E, e é complicado de explicar, eu até já vou fazer uma propaganda para o 10 mais que a gente vai subir no Grande Prêmio na terça-feira. É, eu listei 10 erros que a Ferrari já cometeu na temporada e que estão afastando ela da disputa pelo título. Eu nem coloquei todos, tá? são 10 erros importantes só que a Ferrari já cometeu nessas primeiras corridas. É, eu abri o texto falando que é meio difícil de entender por que a Ferrari está tão longe. Né? É fácil de explicar com os erros, mas é difícil de acreditar. Porque a Ferrari tem o melhor carro, em determinadas situações, e acho que, de novo, a Ferrari tinha o melhor carro. A Ferrari teve o carro que nasceu melhor. É, quando a Red Bull evolui, a Ferrari evolui junto, ela marca a Red Bull, ela marca a Red Bull no carro, ela marca a Red Bull no motor. O problema é que a Ferrari tem tanto problema de confiabilidade, tem tantas quebras, tem tantos erros de estratégia e mais. Agora, a Ferrari ainda tem um problema que é... é quando o negócio apertou e parecia que ela podia voltar para o campeonato, o seu principal piloto comete um erro no pior momento possível. Então, a gente falou muito dessa sequência de quatro corridas, da importância desse mês de julho, né? que seria um mês que é, possivelmente decidiria a temporada, porque a Red Bull entrou muito em alta nesse mês e a Ferrari teria, com o Leclerc, de tirar a vantagem. Então, a partir do momento que a Ferrari cresce com o carro, Fica competitiva em todas as etapas, vence na Inglaterra com o piloto errado, vence na Áustria, deveria ser uma dobradinha e o outro carro quebra. E aí, agora na França, quando ela deveria tirar essa vantagem para mais ou menos 30 pontos, ali para perto de uma corrida, o Leclerc bate, né? Então é, é muito complicado. É, a, a situação da Ferrari tá muito complicada porque a Ferrari ela precisa vencer várias corridas aqui para frente, ela não pode mais quebrar, ela não pode mais errar, os seus pilotos não podem errar. E eu acho que é crucial a gente falar, né? A Red Bull é muito eficiente. A Red Bull parou de quebrar em geral, a Red Bull aproveita oportunidades, a Red Bull é muito boa de estratégia e a Red Bull tem Max Verstappen, que é um piloto atualmente praticamente perfeito. É muito difícil ganhar do Verstappen. Com tantos erros assim, Ganhar da Red Bull e do Verstappen parece uma missão quase impossível. Gabriel Carvalho, a disputa do título da temporada 2022 se acabou com a derrota da Ferrari de Leclerc? É, acabou. Acho que oficialmente acabou, porque... Oficialmente não, né? Claro, a gente lá no México, até no Brasil, né? A minha torcida é pro campeonato oficializar no Brasil, para a gente ter uma festança ali, participar da festa da Red Bull, quem sabe? Mas enfim... É, acabou, qualquer chance de título acabou. Eu acho que essa essa derrota foi a pior de todas que a Ferrari teve, de todas as feras que ela teve na mão, eu acho que essa foi muito complicada, porque tem muita questão do momento. E momento é um negócio que pega muito na Fórmula 1, não tem como. Então, por exemplo, só um exemplo rápido e de um passado não tão instante. Quando o Vettel bate na Alemanha, é, a Fórmula 1 vai para as férias, até porque a Alemanha não foi de uma coisa das férias, acho que teve a Hungria naquele ano. Mas, de qualquer forma, vai numa situação reversível. Mas a Ferrari naquele ano, por causa do Vettel, ela joga todo o momento que ela tinha no lixo. Tanto que o Vettel ele era ali do campeonato, o Hamilton assume, abre, e dali a Ferrari não volta mais pro campeonato, é, muito menos o Vettel volta a ser um bom piloto. É, e assim, cara, a Ferrari via de duas boas vitórias, mesmo que não fosse assim, grandes vitórias, vitórias que, você, que a gente saiu com a impressão de, pô, dava para ter sido melhor, porque se vocês não tivessem feito besteira na estratégia de Silverstone, quem sabe o Leclerc tinha vencido. Se não quebra o motor do Sainz na Áustria, quem sabe tinham feito uma dobradinha, tirado mais pontos. Mas assim, é, ficar muito com aquele sentimento de você ter um zero agora, é, você dá uma porrada no seu momento. Ainda mais porque, é, porra, e é uma pista de uma velocidade média alta, tal como.. É, tal como a Áustria, tal como o Silverstone, são pistas de alta velocidade, então a Ferrari, se ela vencesse, mesmo que o Verstappen vencesse a corrida, o Leclerc terminasse em segundo, você é, se ainda poderia, quem sabe, carregar esse momento para a segunda metade do campeonato, vai vir Spa, vai vir Monza, são pistas rápidas, então a Ferrari já ia ter meio com uma, uma leva de pistas de certa característica que ela ia ter vantagem, e assim, você vai tirando pouco a pouco, né? você vai reduzindo os danos, claro, mas... É muito complicada a temporada, é muito complicado você bater o Verstappen e a Red Bull porque eles são muito regulares, mas você tenta pelo menos tirar pouco a pouco. Aí de repente você toma outro zero, que é o terceiro zero que o Leclerc toma na temporada. Ele teve o Azerbaijão, teve a Espanha, você toma mais um zero. Enfim, é, é muito complicado, mas é, não é porque o campeonato a disputa pelo título acabou que os senhores têm que deixar de assistir a Fórmula 1 assista, pô, Fórmula 1. Esporte legal, pô. você ficou 10 anos vendo, você fica vendo Bundesliga aí, você não já sabe o final, pode ver a Fórmula 1, pô. Legal, tem sempre grandes histórias. Então, enfim, por mais que o Verstappen já seja bicampeão assim, claro, posso virar um. Óbvio que o Leclerc vira, a galera vai tirar sarro da minha cara até o resto da, da minha vida, mas é, pode acontecer? Pode, mas a chance é muito pequena. Mas, enfim, eu acho que ainda, como diria Evelyn Guimarães, ainda temos grandes histórias a serem escritas na Fórmula 1 2022. Então, não é porque o Verstappen já ganhou que, enfim. Que a gente tem que deixar de se assistir não só uma pergunta, então se o senhor foi chamado por exemplo a comentar o campeonato alemão junto com Gerd Wenzel o senhor não vai? não, eu vou, eu vou, porque o campeonato alemão também tem grandes histórias o campeonato alemão é um campeonato que taticamente é um campeonato muito forte, o problema é que tem uma hegemonia que é difícil de bater mas assim, os jogos são legais, os jogos são animados mas é que a, a galera que assiste o campeonato alemão e larga a Fórmula 1 é hipócrita, não pode fazer isso Brincadeira, tá, gente? Não, não é importa, não, se você quiser, mas fica aí com a gente. Hum, entendo. Obrigado. Se você quiser fazer um comentário nesse vídeo, pode fazer um comentário. Espero que em tom educado e fino e calmo, inclusive, depois dessa maravilhosa participação. Pergunto para André Neto. Depois da derrota de Leclerc no GP da França, Verstappen já é campeão. É, não, não porque ontem foi o GP da França e não o de Abu Dhabi ou qualquer outro que vai se encerrar a temporada acho que tem uma diferença grandinha aí ainda mas as coisas podem mudar acho muito difícil que isso aconteça acho que o Verstappen já está com uma mão e meia aí é, na taça, muito encaminhado para levar esse título e acho que eu comparo bastante também a, a cena que a gente viu do Leclerc batendo com essa que o Gabo falou do Vettel lá na Alemanha em 2018 que a sensação de você ver um time que está voltando a brigar por título, é, e que parece que mais uma vez vai sair derrotado de novo, que você dificilmente acredita que aquela equipe vai ter o emocional, vai ter a força para conseguir se levantar, se recuperar de uma situação como aquela, e para mim é uma situação que relembra muito, muito mesmo, é uma, um GP praticamente de casa ali para o Leclerc, era uma, uma vitória, não acho que não estava tão na mão assim, acho que ia ter uma disputa boa com o Verstappen ali ao longo da corrida, mas... A sensação era de que a Ferrari estava gerenciando melhor os, os pneus do que a Red Bull. Então era uma vitória relativamente provável também do Leclerc ali. São 25 pontos jogados no lixo, já foram 25 jogados fora na Espanha por questão de confiabilidade. Ele já jogou mais pontos fora também em Imola é, e a Red Bull não faz isso. Né? O Verstappen não ganhou 5 das 12 corridas e 3 dessas foram porque ele teve problemas. 12 ele teve que abandonar no Bahrein na Austrália e a outra ele chegou em sétimo lá na Grã-Bretanha, que ele tinha um metade de uma Alfa Tauri presa embaixo do carro dele. Então, é, é difícil a gente ver esse campeonato mudar de mãos pelo lado emocional, pelo lado de desempenho da Ferrari que a gente vem vendo. É, acho que a gente vai ter boas histórias ainda, acho que a gente vai ter boas corridas ainda nessa segunda metade da temporada, ainda com a Mercedes crescendo, que a gente vai falar depois também. Mas, de fato, briga pelo campeonato, briga pelo título, de pilotos, acho muito complicado, acho muito difícil, é, acho que é um golpe emocional muito forte para a Ferrari essa corrida aí no GP da França, que se abandona, do Leclerc, é, e com tudo que a Ferrari já fez de né o Gá falou um pouco também, mas com tudo que já aconteceu, é, o que a gente tem de indicativo de comportamento do passado da Ferrari, diz muito sobre o que a gente imagina que vai acontecer no futuro, então é muito difícil a gente ver uma reviravolta tão grande assim nesse campeonato, do Leclerc conseguir tirar mais de 60 pontos para ganhar o seu primeiro Mundial. E você, o que acha? Acabou o Campeonato 2022 antes mesmo da virada das férias? Coloque aí o lugar de onde você está falando e coloca sim, acabou o campeonato. Não, não acabou o campeonato aqui nas redes sociais do Grande Prêmio para sabermos qual é a sua opinião. E aí, Verstappen já é bicampeão? Responda nos comentários.